Eu tenho um pouco de bias, é porque eu eu estudei na universidade aqui então o Brasil tem uma um um lugar especial no meu coração, uh, mas na perspectiva da do, do empresa e é que a massa brasileira está alguma coisa única no mundo, é muito, uh, muito mais fervente, muito mais força, muito mais apaixonado do que vários outros lugares do mundo, uh, eu acho que você pode ver essa coisa com os shows de música, uh, estrelas do filme. As, esportes e especialmente no no setor videogames, né? Então por isso a gente tem esperanças muito grandes para esse mercado específico, uh, porque a massa brasileira adora uh, conteúdo do videogames uh, e por isso a gente está tentando dar o, o experiência o melhor uh, para para eles e eles está uh, retornando a uh, uh, amor para você para nós também. Então essa é uma coisa linda no momento.